Lula agora está sendo criticado pela própria esquerda. E eu sei junto com vocês que não há nada que pague ver um esquerdista fazendo L, não é mesmo? É CUT, é outro lá não sei o quê. Todos agora estão revoltados com o aumento ridículo de 18 reais do salário mínimo. Primeiro vem a CUT, que critica salário mínimo anunciado por Lula. Então é o seguinte, certo? Os caras aí já tinham o centrão de inimigos, já tinham os bolsonaristas de inimigos, agora o PT tem a própria esquerda os criticando. Vai fazer o quê? Vai censurar todo mundo? Vai calar a boca da CUT? Vai mudar ali com seus pauzinhos quem são os líderes da CUT? Não, cara. Seja onde for, todo mundo tem que responder a seu próprio público, a seus próprios funcionários, a seus próprios companheiros. E a CUT vai receber R$18,00 de aumento abaixo da inflação? Você tá maluco? salário mínimo está valendo menos? Aí não dá, certo? O presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, divulgou na quinta-feira uma nota em que critica o valor do salário mínimo anunciado pelo presidente Dilma. Não iremos nos contentar com a proposta atual, nem aplaudir quem nos está lesando, escreveu o líder da entidade. <risos> aguenta, Dilma, aguenta, aguenta, tá? Se criou um monstro, agora aceita. Dilma definiu que o valor do salário mínimo passará dos atuais 1.302 para 1.320, a intenção é que o um novo aumento coincida com o dia do trabalhador comemorado em 1 de maio. Não adiantou a mídia falar, ah, não, que legal, aumentou 18. Não, ninguém consegue passar pano para as coisas erradas na era da internet. O povo fica sabendo do aumento do salário e dessas vezes consegue reclamar, seja nas redes sociais, né, fazendo L, seja como for. Tá difícil para o Dilma. Para o líder sindical... O valor deveria ser de 1.382 reais. Se você for no nosso vídeo de ontem, você vai ver que é muito próximo do valor que nós falamos aqui no canal, que é só um ajuste com a inflação. Inflacionou 5 e tanto por cento ano passado. É o mínimo que tinha que ter de aumento para esse salário mínimo. né? A gente falou ali 1.370, alguma coisa assim. E deu ali 1.382 a central única dos trabalhadores que conhece os direitos e representa a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros sabe que este aumento proposto por Dilma não é o esperado nem o suficiente, escreveu. Então é o que eu disse, cara. Olha quem é que o cara tem que responder aqui. Os trabalhadores e trabalhadoras que vão lá e ligam pra ele e falam, ô oh, mano, que é isso? Você não é o cara lá? Você não é o presidente do Codis? Você não fez a gente fazer o L? E todo mundo fez campanha pra todos os petistas? Estão aí no poder. Cadê o aumento do salário agora pra... Cuba tem, para Venezuela tem, para o STF tem aumento de 7 mil reais, porque 18 reais é para você miserável, tá? O STF precisa de muito mais dinheiro que você, somos todos iguais no socialismo, só que algumas pessoas são muito mais iguais que as outras. E aí, é a bendita era da internet, não é mais William Bonner falando para o bando de imbecil, não, certo? é cada pessoa vai ter que responder na sua rede social para cada um dos seus seguidores para cada um dos seus colegas e cada post tem uma possibilidade de chegar ao presidente então tá como é que faz o cara pode ir lá abrir comprar briga com o Dilma ou pode comprar briga com todos os seus apoiadores nobre citou que apesar de acute estudar a fundo de forma técnica todas as variáveis que influenciam e afetam a vida do trabalhador não foi consultada pelo governo sobre o reajuste. Faz o joelho, otário. Né? Você achou que eles iam se importar com vocês? Porque eles não precisam. Né? Eles têm a mídia toda lá para controlar a mente das pessoas. Será que eles esperavam por isso? Será, cara? Isso aqui é muito surreal, mano. É outro nível, tá bom? Agora, como é que funciona? Tanto o valor citado por Nobre como o definido pelo governo Dilma destoam um dos 1.343 propostas por centrais sindicais em reunião com o presidente em 18 de janeiro. Certo? Naquele mês, o governo havia adiado o anúncio do aumento para 1.320, uma das promessas de campanha de Dilma. A equipe econômica sustentava que o custo acima do esperado com aposentadorias e pensões, que tem vínculo com o piso das remunerações do país, limitava esse reajuste dados do governo mostram que cada um real a mais no salário mínimo aumenta em 389,8 milhões os custos da União com isso o impacto estimado do reajuste anunciado por Lula é pouco mais de 7 bilhões ou seja cara você pega todos os artistas coloca numa balança todos os artistas lá que fizeram ela deve ter uns 100 mil não sei. Coloca todos os trabalhadores do Brasil na outra. E ainda assim, a balança dos artistas vai ter mais dinheiro. Vai pesar mais. É isso que a população toda tá vendo diante dos olhos delas, cara. Sabe, se fosse Bolsonaro, ele estaria sendo escrutinado pela Globo. Estaria agora na rede goblins de desinformação, na CNN. Todos os sites, todos os influenciadores. Que Bolsonaro é um canalha não... abaixo da inflação. A mídia fala... Oh, não, não, vamos falar do Janomami, vamos falar do Janomami. Meu Deus do céu, seus pilantra. Credo, velho, Deus deu só 7 bilhões, tadinhos. Não cobre ali a casa dessas mulheres lá da lei meu irmão. Aí tem a nota na íntegra deles aqui, mas quero mostrar que não são os únicos, não. Tem aqui o um site oficial do CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e um dia vai ser trabalhador esse também, pode ter certeza. E aí tem o presidente aqui, ó, a Dilson Araújo, presidente do CTB, discurso encontro com centrais sindicais. É a mesma história que eu venho e digo para vocês. Esse carinha aqui, ele tem que responder quem? Certo? Os seus subalternos, aqueles que o elegeram presidente do CTB e aqueles lá que é seu público base. Acabou essa história de um cara manda no Brasil E o papaizão Lula manda em todo mundo E todo mundo não tem onde mais reclamar Tudo isso vai pro trend topics, tá no Google News Não tive tipo que cavar para achar Tá o Brasil inteiro vendo Agora, quanto tempo esse Dilma vai durar Se ele consegue colocar o centrão contra ele A direita contra ele E não consegue agradar a sua própria base, velho Os caras estão revoltados, revoltados o presidente da CTB, Adilson Araújo, criticou o novo valor do salário mínimo anunciado pelo presidente Dilma, de 1.320 a partir de maio, abaixo do requerido pela CTB e as demais entidades sindicais, que defendiam o valor de 1.343, que assim, é o seu quê? Só cortar o salário da lei com a Ney ali, que já dava para pagar? O cara diz assim, isso fere as expectativas do movimento sindical. Não dá para silenciar diante dos fatos e nós não devemos nos calar. Primeiro que os 1320 contradizem aquilo que nós sugerimos em manifesto do Fórum Unitário das Centrais. Ainda que nós não tivéssemos a possibilidade de recuperar todo o prejuízo causado pelo desgoverno Bolsonaro, já no primeiro ano do desgoverno Dilma, quando sugerimos 1343, nós estávamos considerando que, pelo menos, repor a inflação e a variação do PIB dos últimos dois anos seria necessário para inaugurar aquilo que o desgoverno propôs. O salário mínimo vigente no Brasil está anos-luz de distância do que deveria ser. Com base no cálculo do DIESE, R$ reais temos que considerar o estágio de profunda desigualdade em que estamos, com uma realidade que assusta a ah, milhões de famílias, dada a insegurança alimentar e flagelo social. É urgente que o governo tome para si essa bandeira fundamental que foi utilizada como moeda forte na campanha, rememorou o dirigente. Cara, e aí, como é que fica, Dilma? Você está comprando o com sua própria base, meu irmão. Com sua própria base. Ah, o presidente do CTB pontuou que agora... A prioridade é de focar nas discussões do grupo de trabalho, veja, grupo de trabalho. É as pessoas independentes, são de direita, de esquerda, usando suas redes sociais, usando seus WhatsApp da vida e cobrando. Pô, não, a direita tá rindo da minha cara, meu amigo lá tá mandando fazer o L, mano. Ô, oh, ele falou que 18 reais dá pra comprar 180 gramas de picanha, velho. Oh, como é que eu vou falar isso pro meu amigo de direita? Não, pô, o Lula tem que aumentar nosso salário, nosso salário. E aí passa para um cara maior, que passa para um cara maior, que passa para outro cara ainda maior. E de repente o cara tem que fazer uma escolha. tá? Ou eu cago para todo mundo que me deu apoio, ou eu cobro o cara que está lá na presidência. Se a gente comparar o que aconteceu com a própria direita, certo? O que aconteceu com o nosso Brasil, o que aconteceu com as críticas que fizeram ao Jair Bolsonaro, né? as críticas do bem da própria direita. A esquerda levou dois meses, cara. mesmo de dois meses, né? em pleno carnaval, já tá atacando o Dilma. Espera só o carnaval acabar para você ver se esse povo não acorda. Por último, certo? Apoie o nosso canal através da nossa sétima rifa. Concorra a R$ 700 no Pix. E muito obrigado, quero saber sua opinião aí nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.